E aí Shadow aqui de novo, hoje a gente está vindo com a última parte aí de Little Nightmares 2 Jogo de aventura, puzzle, meio de terror Para todas as plataformas antigas e atuais Todas não, todas da última geração Hoje a gente finalmente chega no corredor A gente tem visto apenas nossos televisores No último episódio a gente derrotou o Magrão que a gente não conhecia, de onde, qual onde era a origem dele, né? Pode ser que a gente entrou numa área meio psicodélica. Ah, beleza, nem queria mesmo. A música. O objetivo deste vídeo é concluir o jogo, vou mostrar o final, o primeiro final. O único final. E salvar 6. Essa sala aqui, infinita... era um puzzle Meio complicado. Tem que entrar na porta com música. Mesmo que foi a porta que você acabou de sair. Tá vendo? Tem que seguir a música. Essa, toda essa área você tem que seguir a música. Não é aqui? É aqui. Será que tem uma outra porta aqui? Hum. Tá muito bem. Passamos o primeiro nível. Primeiro é essa. Parece. Sempre que erra a porta ele volta pro começo Então tem que fazer Tudo de novo Meio traumático Que a gente derruba essa tábua Vamos ver se tá gravando Tá gravando Achamos a porta com a música é meio nojentão ali no fundo, parece Somos o terceiro nível já esse é um vídeo mais curto em comparação aos outros, tirando a parte do final Isso tá aí, a caixinha de música Nossa A 6 virou um daqueles monstros horríveis Vocês se lembram lá no primeiro episódio Quando a gente resgatou ela do caçador Ela segurava uma caixinha de música Ela está sentada numa marreta. Agora o que a gente vai fazer? Pura maldade, né? Ela pode confiar na gente, vou confiar. Não vou fazer nada demais não. <risos> é claro que ela não vai ficar feliz com o que a gente fez. Bruta pra caramba. Ah, será que ela viu a gente? O oh, quadro, coisa bizarra. As pernas quebradas. Os pés de lado, que coisa horrorosa. Ele é disparado mais forte dos inimigos que a gente enfrentou Sabe, eu tenho até vontade de entrar nesses canais teóricos hum. Deu certo? Foi por pouquíssimo que deu certo. Tá. Aqui. É um pouco mais complicado, né? Aí tem que ficar iludindo ela chamando uma porta para outra e as portas servem de teleporte né? o às vezes desaparece o machado, tem um bug nesse jogo, às vezes o machado desaparece e você tem que sair da área depois voltar. Não adianta retornar pro último.. Checkpoint que o machado não aparece a tá dica aí De quem encontrou bugs pela frente Tá vendo aquele machado? Ele tem costume de desaparecer Deu ruim, deu ruim <risos> Deu ruim, deu ruim Uh! me acertou! Tem que ser rápido nessa área, não tem outro remédio Oh! <risos> Essa é a última, eu acho que é a última. Que é mais. Des mais desafiadormos vamos dizer assim, né? caixinha de música não tá muito boa não. Mas ela também não tá muito boa, seis. Tadinha, passou por um trauma aí que não precisava <risos> Eita, tomamos acerto Feito agora sim a gente acabou Uh, erramos Não, preciso de mais uma pancada Perfeito. Ela voltou ao normal. Ela estava sob domínio daquela coisa ali. É só alegria, né? Não, não é só alegria, não. O caminho tá. Ah, minha nossa. É. é bem nojentão mesmo, hein? Esse monte de olho, credo. Nossa, enquanto a sexta tá fácil pra ela, pra gente tá difícil. Corre, guri. Passou pelo mais difícil. Saída reparar O nosso caminho já está desmoronando Aí Fechou Ué Que bom, hein Ela sai e deixa a gente, que legal. A gente entrou exclusivamente pra salvar ela? Não. Não foi só por isso, mas. Também, né? Sinistro essas crianças que cantando, hein? Beleza, guri acordou aí no meio desta coisa orgânica. Vamos explorar, né? É. Acho que acabou. Não acabou os olhos, credo. Sim. Não é um final bom, né? Ah, passou. Bom, vamos ver, né? Agora a gente não faz mais nada. Beleza. Meio chateadinho, né? Oh. O tempo tá passando e ele não levanta da cadeira, rapaz. Já deve estar tá adolescente aí, né? Passando a vida toda dele sentado aí. O comprido, né? O bem alto. <risos> que legal hein Muito bom, a gente virou o inimigo A gente virou o inimigo do jogo, interessante Bem louco, hein? <risos> Bem louco Não é um bom final, de jeito nenhum, né? Mas... É o que se espera Quem jogou primeiro Sabe como é que é A música é muito boa Para a situação É isso aí. Apareceu o mouse. Acabou o jogo. Vocês gostaram? Então a gente vai fazer o outro final. Onde a gente coleta todos os amiguinhos. Então eu pretendo fazer um vídeo. Mostrando onde coleta todos os amiguinhos. E depois. Mostrando de novo o final. O que acontece. Vocês gostaram da nossa série? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga... Jogozinho de Metroidvania e recomendações Com certeza jogaremos as DLCs desse jogo Igual jogamos do primeiro né? A gente jogou o jogo inteiro e também as DLCs Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim, até o próximo vídeo Viva a amizade! Só por curiosidade Esse crédito aqui ó, Ele rola por mais de 30 minutos Ele foi feito assim Para que as pessoas que jogam o jogo e, e concluem ele muito rápido não pedir refunde <risos> Baita estratégia é, Tá bom, falou pra vocês